Oi, meu nome é Danielle eu sou arquiteta, é, eu conheci aqui o TGI Today através da Mica, que é uma parceira e amiga da Ligia e uma amiga minha, amiga e irmã de muitos anos, que me trouxe aqui para um workshop do Café e, e no momento que eu conheci a Ligia e ela apresentou o que seria o curso, eu senti que era realmente o que eu estava buscando, eu precisando fazer ter uma mudança, uma nova virada de chave na minha vida. É... O que, que é o business academy? É um curso é, que tem um repertório muito rico em estratégia de marketing, planejamento pessoal, é... vai te passar muitos fundamentos de a tecnologia, para que você consiga implementar o seu negócio alinhado com as perspectivas do mundo de hoje. Mas é muito mais do que isso, é um mergulho, é uma imersão de oito semanas num processo profundo de autoconhecimento, onde você vai encontrar sua essência, é, vai, ela ajuda as pessoas com, ao longo dessas oito semanas a descobrirem ou relembrarem, que foi o meu caso, o seu propósito, é, o que, que te motiva, o que, que faz você levantar e te tira da cama para trabalhar feliz todos os dias e é... isso foi muito importante para mim nesse momento que eu estava passando por um... uma crise profissional e aqui eu me encontrei então eu tenho muito a agradecer a Lígia, muito. eu tenho muitos projetos agora em mente, muitas coisas para colocar em prática mas o que vai ficar desse curso para mim que eu indico muito é a inspiração, é a motivação, agora eu acordo animada com um propósito mais firme e, e muito feliz. Então, agradeço a Lígia e agradeço as pessoas todas que participaram do curso, que fizeram parte dessa troca muito importante, uma energia muito boa e eu tenho certeza que são amigos que eu vou levar aqui. Obrigada. Participem.